Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica em Informática em Angola. tela de vocês, Abel, Pedro Samba, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um resumo breve resumo é, é, da importação que a gente fez e de quanto de lucro aproximadamente a gente teve. Então eu não vou falar todo valor, é louco, né? Os caras só vão pensar mal de mim eu não quero que vocês. Pensam, porque eu fiz esse vídeo, eu faço esse vídeo com o intuito de promover a, a prática de negócio digital. Negócio digital, sim. Eu não vou falar daquele negócio que você investe valor e a probabilidade de você, perder. no comércio eletrônico né, ou importação, você pode importar produtos num preço acessível e vender o no nosso país a bom preço. Eu acho que vocês acompanharam as aulas que eu fiz eh, comprando computador nos Estados Unidos. Aquele, toda aquela quantidade eu não comprei para usar, porque eu não preciso usar toda aquela quantidade de computador. Na verdade eu comprei para vender. Né? Eh, Abel, como é que você fez isso? Também quero entrar... Quem quiser fazer parte né, da nossa sala de e-commerce, eh, de de, de, né? Ou importação, né? Marketing digital, né? é óbvio, eh, eu, ao vender o meu produto, eu tenho que procurar vender para pessoas com poder financeiro, né? Mas nem sempre o objetivo da arte Angola é vender para pessoas com poder financeiro. Por quê? Porque nós temos estudantes, né? temos enfermeiros, temos pessoas de todas as áreas que não têm muito poder financeiro e desejam ter alguns produtos ou meios para poder satisfazer uh, as suas vontades no seu serviço pessoal. Então, nós compramos e vendemos a todo preço. Para isso, ou para o sucesso das nossas vendas, nós temos usado o tráfego pago pessoal. Para quem não sabe, é aquela forma de promover para alcançar mais pessoas em uma determinada publicação. Em outras palavras, eu estou querendo dizer que o Facebook obriga as pessoas de acordo as suas especificações haverem sua publicação. Por exemplo, se você é um usuário de smartphone bem atento, poderá notar: se calhar, em algumas aplicações que você usa, normalmente quando estás conectado à internet, vem um anúncio. De um aplicativo né, Ou serviço E isso chama-se Link patrocinado Ou tráfego pago pessoal Você está a usar O aplicativo free É obrigado A ver até Um determinado tempo Né? Normalmente são 5 segundos Agora no Facebook é, Pessoas que não são Ou não tem amizade com você Vejam as tuas publicações, como é possível? Isso é devido ao tráfego pago, né? Porque se nós não somos amigos e eu fazer uma publicação, a chance de você ver são de 1%. Salva-se! Se eu sou um amigo do teu amigo, o teu amigo comentar na minha publicação, se calhar, o Facebook vai te notificar. Mas fora disso, esquece. Oxi. Aqui no nosso quarto de encomendas está bastante quente Os olhos estão desligados Estou com pouca energia pessoal Então estou respirar, Mas esse não caso. Tá. Esse é o nosso quarto das encomendas Aqui é onde tudo acontece Vocês podem ver Está cheio de encomendas pessoal Eu estou cansado neste momento Mas os computadores, graças a Deus, já terminaram né? Falta terminar mais algumas encomendas né, básicas Acho que se calhar no final do mês podemos terminar com as encomendas básicas. E agora é hora de falar do lucro. Eu acho que vocês viram na poupança 500 mil contas, né? E também eu acho que vocês viram que no extra, né? Que é no BFA 400 e tal, né? É... Estamos a falar já dos 900 mil contas, né? Eu acho que vocês estão a ver é... esse combo, né? Acho que está a ver acho que este também, né? este também, né? este também. Né? E, e esses aqui são os trocados básicos, né? quente, quente, quente, mas tudo isso foi graças à importação. Fica só na tua mente, Para esta semana nós tivemos 900 mil quadros, eu não vou contar este porque eu não quero que vocês me interpretem mal, se cada vão pensar que eu tenho um bom muito... e eu não tenho muito dinheiro. Só para vocês terem noção, quando eu comecei a fazer o meu negócio, eu comecei a fazer com aproximadamente eh, 64 mil dólares. Na altura, este era o valor que eu tinha a possibilidade para começar ou iniciar o meu negócio. Mas como é que começou? Eu, como você, antes de emigrar para este negócio, eu também tinha dúvidas. Eu não achava que eu poderia estar no patamar que estou hoje. Por quê? Porque no nosso mercado, esse programa de ganhar digitalmente não tem muita credibilidade. Assim como você não acredita, eu também não acreditava, mas eu investi, né? em alguns produtos que eu acho que aqui em Angola carecia então comecei a investir por exemplo, eu comecei na minha primeira aula de importação vocês viram que eu comecei com microfones de lapela agora você me dizer porque que eu comecei com microfones de lapela naquela altura aqui em Angola, no nosso país tinha uma febre de... tinha uma febre de... de, de podcast Tá a ver? Então, este tipo de materiais, microfone de lapela e outros micros por aí fora, né? No nosso país são caros. Por exemplo, em lojas assim desconhecidas, você pode comprar 15 a 25 mil um microfone de lapela. Já é muito bom, mano. Então, o que é que eu fiz? Eu vou começar a investir nestes materiais, como aqui nós temos febre, é óbvio. Eu fiz assim, o seguinte, o microfone de lapela na China está no valor de 1.700 kwanza. Imagina você ter que comprar, por exemplo, 100 ou 50 microfones de lapela a 1.000 kwanzas. E aqui no teu país você vende a... 7 mil quantas, pessoal. Então, porque eu, como novo empreendedor, eu não posso competir com, com, eu não posso competir com o mercado. Tá vendo? Eu não posso competir com a NCR, por exemplo. Eu não estou fazendo publicidade. Eu não posso competir com a Sistec. Esqueci isso. A Sistec vende 25 mil. A Sistec faz de qualquer. Eu vendo 7 mil quantas. Então, em um negócio, desde. Você não perca, né? Tira o teu lucro e o valor investido. Você não está perdendo. perder. Então, o meu negócio começou a subir, subir, subir e depois eu quis evoluir. Na altura, eu conversei com alguns manos, né? estamos a falar aí, o Manu Quilhera, estamos a falar aí, o Manu Garcia. Ué, que tal a gente criar uma, uma empresa e uh, a gente comecei a importar, importar computadores a ideia era boa e pensamos em fazer crédito né eu pensei em fazer crédito influenciei o Garcia e o Venâncio né que o Kingueira, a fazerem crédito a fim de nós começar a importar computador mas os nossos bancos como dão muita volta Epa, infelizmente não conseguimos fazer o crédito para começar só a importar computador. Por que computador? Porque todos os anos, ou todos os dias, alguém precisa de usar este meio. Tem estudando todos os dias, tem estudando todos os anos, tem estudando todos os meses, tem enfermeira pessoas que precisam de fazer qualquer documento todos os dias, tem DJ que precisa tocar todos os dias. Então, quando você está fazendo um negócio, tem que pensar na possibilidade das pessoas usarem todos os dias o que você vai vender. Então, não deu certo. Epá, ficarmos todos tristes. Depois, houve uma cena. Eu vim trabalhar em Benguela com o Venâncio e o Garcia ficou em Benguela. Não parei, não parei, não parei, não parei, não parei. E graças a Deus, consegui começar com a importação de produtos grandes, mas tudo isso sacrifício e foco, tá vendo? Eu tinha foco em começar e só para você ter noção, normalmente eu, o um Samba da Ate Angola, compramos computadores makebook no valor de 55 a 99, pessoal e aqui em Angola vendemos R$250,00 a 220 mil quadros. agora eu não vou fazer o cálculo porque você ficar lá pensar que eu tenho muito combo não você vai fazer o cálculo quanto de lucro você terá se começar a fazer este negócio mas para fazer esse tipo de negócio é importante você ter formação para você ter alguém que te direcione. então eu não vou tornar este vídeo muito longo Não né? nós queremos mais vídeo como esses eu estou aqui como testemunha a uh, incentivar você a começar a importar fora. Aqui em Angola existe muito comprador e existem muitas pessoas que não acreditam nesse negócio. Não espera todas eles acreditarem para este negócio perder o peso. Aproveita enquanto muitos não importam e você fazer o teu louco. Meu nome é Abel Pedro Samba e penso que teremos mais vídeos do gênero. A ideia aqui é somar, lucrar e fazer muito combo, pessoal. Estamos aqui para te incentivar a fazer muito combo, pessoal. Então, eu vou me embora.